É legal, Raca, trabalhar essa flexibilidade, ser mais flexível, né? Então, algo vai sair sempre como inesperado. Algo vai sair diferente do que eu planejei. E tá tudo bem, tá tudo certo, pode ser até melhor. Quantos de vocês já passaram por situação que, poxa, fugiu? Fugiu do controle, eu não acredito, aconteceu aquilo e foi muito melhor. Ontem assisti um seriado? na qual os noivos precisavam casar rápido para pegar o voo ainda naquela tarde. É... E aí os noivos estavam acelerando, mas tinha um convidado que atrapalhava tudo, e eles estavam muito nervosos com o convidado, porque o convidado estava atrapalhando aquele casamento, e eles precisavam pegar o voo, e todo mundo agitado, acelerado, né? e o padre lá tentando, e, e o convidado falava, e o convidado falava, questionava, e atrasava, atrasava, atrasava. Chegou uma hora que o noivo explodiu, ele falou, perdemos o voo, por dois minutos chegaremos atrasados. E aí o padre falou, não, entre em contato com eles, veja se a companhia está em atraso. E aí a noiva falava, não, mas tem um check-in, vai atrasar, não vai dar tempo. E eles ficaram muito bravos com o convidado, querendo expulsar o convidado. E aí a noiva foi, se retirou, fez um contato lá com a companhia aérea. Quando ela retornou toda feliz, ela falou, perdemos o voo. E eles nervosos, já querendo bater no convidado. E o noivo perguntando, por que, que você está feliz? E ela falou, porque o voo decolou. E cinco, menor, cinco minutos após a decolagem, ele explodiu. Péssimo para quem estava lá dentro, porém livramento para quem ficou para trás. Então, raka às vezes... Às vezes, não. né Todas as circunstâncias têm um motivo-razão para acontecer de tal maneira... Então, se você conseguir ser mais flexível, você consegue observar o que pode ter acontecido de melhor ou o que pode ser que na próxima você ajuste.